Boa noite a todas e todos. Eu sou Guida Caliço, sou servidora pública municipal em Campinas, sou advogada e também sou militante do PT. Eu coordeno essas rodas que a gente faz todo sábado, nesse mesmo horário, é o Altas Rodas com Guida. E hoje a gente tem o prazer de receber um companheiro, educador, pedagogo, que é o Robson Sampaio. Boa noite, Robson. Boa noite Guida. Antes de passar Oi. a palavra para o Robson, eu quero passar aqueles recadinhos iniciais que eu sempre passo, pessoal. Bom, essa live, ela é transmitida pela fanpage, né, que é uma página do Facebook, Guida Calisto 20, e também pelo blog da guida.net.br, tá? Blog da Então, se você é inscrito no Facebook, você pode acompanhar essa live pelo Facebook, se você não é inscrito, você pode acompanhar também pelo blog, mas também se você quiser compartilhar com alguém que não tem conta no Face, aproveita então o blog, tá bom? vida.net.br é, A gente pede pro o pessoal que foi entrando aí na, na live, assistindo essa live de hoje, a gente pede para curtir a página, para compartilhar e para também fazer comentário. Que é assim que o, que o nosso convidado dá uma pausinha aqui, a gente vai passar os comentários, as perguntas, as questões, enfim, para que ele possa nos responder, tá bom? É, deixa eu ver mais o que. Ah, é, eu quero agradecer, né? Já iniciar agradecendo aqui a participação do, do Robson. Robson São é membro da Associação de Pós-Graduando da Unicamp. E ele vai falar conosco um tema bastante, bastante importante nesse período agora que a gente está vivendo de isolamento social, de pandemia da Covid-19. O tema é Educação e Tecnologia, um debate necessário em tempo de crise sanitária, inclusão ou exclusão educacional. Bom, e por que, que a gente fala que esse tema é, é importante? É, nesse, desde quando foi decretado a a pandemia né, do Covid-19, enfim, né, as, é, houve uma suspensão né, das aulas, houve uma suspensão das atividades educacionais de forma presencial, né, até por conta da questão da necessidade de isolamento social, é, os governos, enfim, tiveram que tomar essa medida, então, todas as escolas de desde o ensino básico, educação infantil, ensino fundamental, né, ensino médio e, e as, as universidades, enfim, tiveram que suspender as suas aulas presenciais. No entanto, é, houve a partir daí houve toda uma, uma discussão, uma pressão dos governos para que os professores se utilizassem de determinadas plataformas para poder é, não... Enfim, tentando salvar aí o, o ano letivo, né? Mas, é, dentro desse debate, vem um monte de questões: que, tanto questão da participação do professor, do uso das tecnologias, das condições de trabalho desse professor, né? Das condições é, desse aluno, se esse aluno, de fato, né? O aluno do ensino básico, né? Do ensino fundamental, é, de fato, tem condições de acompanhar os conteúdos, tem condições, tem acesso, né? Toda. Todo o conteúdo que queria ser transmitido, enfim, isso gerou uma, uma polêmica é, bastante grande. Eu confesso que eu tenho um posicionamento, né? Eu não sei se é o mesmo posicionamento que o Robson vai vai falar aqui, mas é por isso que a gente traz as pessoas aqui, para a gente debater, dialogar. Então, eu gostaria de conversar com o Robson hoje, enfim. E também eu acho que foi importante um, é um importante momento para a gente discutir a educação à distância, né? a IAD. Então é isso, Robson, seja bem-vindo, e é com você a palavra, sinta-se à vontade aqui na, no nosso bate-papo de hoje. É, boa noite a todas e a todos, e todos. É, obrigado, guida. É, está participando desse momento, eu acho que é, um, além de ser um convite que eu acabei aceitando pelo Daniel, o Daniel é que entrou em contato comigo primeiramente, né, e, e às vezes eu até conversando que antes de a gente dar a live, né é, que a gente tem escutado um pouco de tudo. né Nesse momento, nessa conjuntura, vários debates muito pertinentes que estão tá ocorrendo tanto no Brasil, Fala do Brasil, com esse momento de crise, tanto sanitária como econômica, mais uma crise econômica que vem a partir de crises políticas, de governos reacionários em situação mundial, que coloca a... Coloca como principal o mercado em deprimento da vida dos trabalhadores, dos trabalhadores e da sociedade de uma forma geral. E, e a gente comentando anteriormente, assim, sempre escuto muita gente falando sobre um campo que eu gosto, que eu estudo já há um certo tempo, que eu milito também nesse campo, que é a educação e tecnologia. E às vezes pouca gente participa, a gente é convidado a conversar, dialogar não como os donos, as donas do conhecimento desse campo, mas com pessoas que já estão um certo tempo pesquisando e vendo algumas tendências, vendo algumas discussões e percebendo algumas questões que poderiam ser melhor colocado de outra forma, como a forma das opiniões às vezes é, acaba sendo uma opinião favorável ou ao contrário, a uma determinada situação de uso de tecnologia. Então eu gostaria aqui de estar colaborando com essa com essa roda, um pouco mais de socializar algum, alguns pontos aqui para a gente poder dialogar, e, e quero trabalhar em duas perspectivas pelo menos assim que eu estou em mente, não sei se eu vou dar conta, né, porque o tempo é bem curto e é muita coisa que eu acho que posso estar tá trazendo e de repente pelo tempo não consigo, para poder ter mais pessoas também que possa colocar aqui suas opiniões, suas, suas discussões, suas questões para a gente ir dialogando. Uma, é, dentro da perspectiva é, mercadológica e a outra perspectiva de direitos. Direito humano, direito ao acesso, direito à inclusão, direito à educação. Então, a gente entender esse debate que a gente está vivendo a partir de uma de uma crise sanitária que, que vem desde a China, pega uma região europeia e até a gente entender, quando chega no Brasil ó, e, e no Brasil até ter iniciativas governamentais, né, que foram, em algumas situações, tardio, e existe um que é negacionista, que nega a existência de uma uma crise sanitária, de uma pandemia, que, de ontem para hoje, já, podemos considerar, assim, uma morte por minuto, né, é, a gente está vivendo uma coisa que eu acho que jamais imaginaria que eu poderia viver, é uma situação dessa que você tem faz o auto-isolamento, né, porque ainda a gente não está no isolamento adequado, que o isolamento, que eu acho que outras pessoas já trouxeram em outras lives, eu acho que o Pedro trouxe a questão da necessidade de um isolamento mais rígido para as circunstâncias que a gente está vivendo, e ainda mais uma possibilidade quase real, a partir de segunda-feira, a flexibilização especificamente de Campinas, para o comércio retornar como se salvasse, o comércio salvaria a vida, e esquecendo que os trabalhadores, se não tem vida, não tem comércio, não tem economia. Então, outras decisões não foram tomadas. Então, pensando na educação e, e pegando o meu local de estudo, que é a, a faculdade de educação, como pós-graduação em educação, né, em em educação, foi a primeira universidade a eu uma atitude de suspensão das, das atividades presenciais até entender o que estava ocorrendo. Então, a gente foi na semana quando começou o as primeiras mortes, quando foi comunicado, é, a Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, ela decidiu suspender essas aulas e depois veio outras universidades federais, estaduais, fazendo um debate, porque esse debate ainda não era muito um debate o que está acontecendo realmente, isso vai nos afetar, qual é o impacto, se é legal suspender ou não, tinha dúvidas sobre a suspensão, se é de ser positivo ou não, então a gente andou pelo tempo, assim, até realmente as pessoas concordar. foi a decisão acertada da universidade, né, então, depois vieram as escolas também fazendo a suspensão de aula da, do seu ano letivo para preservar a vida, né, então, gera todo um impacto também reorganizacional de, de familiares que pode e os que não pode estar em casa, né, então a gente tem ainda um problema, né, quem pode, quem não pode está em casa tem uma situação do capital, não pela situação da vida. Então a gente passou por um período que tantas universidades e as escolas foram tentando entender a circunstância que estavam vivendo, a gravidade dessa questão e depois começa a ter uma retomada das suas atividades com um discurso de, de inclusão, de não afastamento, tanto na universidade como nas escolas. De não, da questão das crianças e também dentro das universidades dos graduando, dos pós-graduando, de a gente não perder esse ano, que a gente possa manter a relação para entender como está passando e daí vem essas questões assim, num debate mais dentro da universidade e, acredito, dentro da rede escolar, tanto particular como municipal, como isso se problematiza, né, então é, que a jornada de trabalho né, ela não reduz você pode reduzir o local de trabalho, até o um, um home office, uma parte que pode trabalhar em casa, mas com as atividades escolares das crianças, e mais a questão de fragilidade de outras é, camadas populares que não têm essas condições que uma parte tem, e se o acesso à tecnologia, que é a tecnologia como direito, como necessidade de todos e todas terem acesso, se ela é adequado para todo mundo. Então, a gente tem temos é, grupos de pesquisa nacional e ligado ao MEC, ligado em universidade, que já fazem pesquisa há um bom tempo sobre a questão de conectividade, acesso à internet, então, hoje em dia, nós temos um percentual maior de crianças e adolescentes tendo acesso, mas é um acesso de que qual qualidade, né, a gente tem um acesso a 70, a 80% hoje, que é atingido uma parcela de 9 a 17 anos de idade, e mas ela é igual para todas é, camadas social, ela é igual para quem é filho da classe média alta, da classe média, dos pobres. Então, e como isso é colocado quando se pensa escola? Então, escola e universidade já era anterior, antes da pandemia, as dificuldades é, de ensino e aprendizado, de, do processo de, de aquisição de conhecimento, desenvolvimento de conhecimento, já não era igual como uma parcela, e também tem um recorte, também a gente tem que fazer consideração o recorte de gênero, e recorte ético-racial, também nesse debate, já não é igual para todo mundo o acesso a uma educação de qualidade, não pensar em educação pública como péssima qualidade, mas é a questão da falta de recurso para ser uma escola, alguns, algumas regiões, no município de Campinas, pensando em Campinas, tem uma educação pública de qualidade, mas ela não repassa isso, se for pensar, níveis de crianças e adolescentes de acesso que tem fora a escola, acesso à biblioteca, acesso a equipamentos tecnológicos, acesso àquele famoso capital cultural que é dito por Bourdieu Então, a gente tem uma complexidade de, de, de processos educacional e educativo, tanto na vida presencial e agora na vida não presencial nesse momento de pandemia como ela se estabelece para esses essas camadas social dentro da educação na sua formação e, e no seu acesso para ter uma educação de qualidade. Então é um pouquinho disso, então a gente vê uma perspectiva do governo de não ver que nós estamos vivendo um momento excepcional. Quando se vive um momento excepcional, você tem que pensar outra forma de pensar a educação, que não é uma forma de Continuidade da forma que está dado de colocar uma quantidade de atividade para salvar o calendário escolar, isso também reforça é, o, o, o sobre e o super é, trabalho dos docentes na escola pública, escola particular e nas universidades. Então, que ainda continua tendo as tarefas de casa, da família, do cuidado dos filhos, do mais velho, e como essa qualidade de ensino ela consegue ser. É, disposta. Eu vou trazer até um, uma situação de uma atividade de, de encontro que a gente teve ontem, na, uma disciplina com a qual eu sou pede que pede um programa de formação docente na, na Unicamp, então eu sou voluntário é, desse PED, e uma colega que estava dando atividade no um encontro de ontem, ela colocou uma situação que vem é para a Campina, a professora da rede, que vem é, ajudar nessa parte de distribuição agora do prefeito dos chips, né, para as crianças que não tem acesso, né, da questão da exclusão da tecnologia e da internet, e sexta básica na escola, que chegou uma situação de um, um senhor que cuida da sua neta, e, e esse senhor dá o, o tudo embulharadinho, ela conta até nós, é relatando para a nossa turma de ontem, que esse senhor interpela ela, e ela fala assim, ó, tem que gerar uma senha, ela assim, não, pode gerar você, pode colocar a senha que você quiser, professora. Daí ela vai entender que aquele senhor que cuida da neta, porque a neta já não tem mais os seus pais por uma questão de uma fatalidade, no um falecimento, ele não tem as condições adequadas para aquele momento do aprendizado da daquela criança, que é a criança do segundo ano processo de alfabetização. Então assim, é um senhor que ele quer ajudar a netinha, recebeu o aviso que é para pegar lá o, o chip que o prefeito deu, né? Ou o prefeito deu, né? E como ele vai ajudar a criança que criança está em processo de alfabetização, ó, em processo de aprendizado, que precisa ter um acompanhamento, que precisa estar tendo outras condições que não é essa condição que está dado para ela naquela casa, nas condições que a pessoa tem para cuidar dela e cuidar dele. Então, assim, são questões que a gente poderia estar refletindo agora, mas outro agravante, não é só de agora, desse momento de pandemia que a gente está tendo, é como a nossa formação inicial, da penso academia, na formação de docentes, pedagogas e pedagogos, e licenciados em outras áreas, e também a formação continuada de profissionais da educação na rede ou na rede particular, anterior a esse momento que nós estamos vivendo, do uso da tecnologia, de pensar as tecnologias, né, com S tecnologias, não uma única tecnologia, porque esse debate sobre tecnologia não é recente, não é em função da pandemia, ela já existe há muito tempo já existia antes da tecnologia da TV, antes da tecnologia do rádio, que era usada da carta, como podemos dizer assim, em AD. Então, a gente está com uma tecnologia digital, uma tecnologia diferente, num contexto diferente, para ser utilizada, mas já tinha outras tecnologias, a lousa, a escrita, a exposição no corpo do professor, a forma de apresentação da, daquela matéria, daquele conteúdo, então é uma tecnologia, então a gente entender a tecnologia é um todo, é um desenvolvimento humano. E como essa tecnologia como desenvolvimento humano, ela parte com uma situação de sistematização dentro da informática, na década de 70, 80, quando ela chega nas universidades, quando chega algumas experiências piloto e algumas universidades de renome, e depois alguns projetos experimentais em algumas escolas, então nós estamos pegando a década de 80, nas universidades, vai desenvolver algumas experiências na década de 90, e algumas escolas, e a gente tem uma compra de... de computadores, para a escola, laboratório de, de várias escolas, eu acho que uma boa parte de nós que estão aqui, estão assistindo, saímos da, da educação básica, passando pelo ensino médio, com aquela promessa de que amanhã vai ter um computador, você vai ter acesso ao laboratório de informática, e essa promessa no, no século XXI, exatamente agora, em, é, duas décadas do século XXI, a gente tem ainda a mesma problemática, os computadores chegaram nas escolas, os tablets de educação chegaram nas escolas, mas sem uma discussão mais ampla, porque naquele momento, como nesse momento, os atores principais para poder pensar mais uma tecnologia como complementar ao processo de ensino aprendizado, não foram chamados, não foram convidados, então sempre vem as normativas, as regulamentações, as diretrizes de uma forma verticalizada, qual uma parte de nós, como educadores e educadoras, é, é colocada cada parte desse debate. Então, daí vem a, a discussão do mercado. O mercado se aproveita desse espaço quando a gente é colocado à parte, quando a gente não é a, atores desse debate sobre como usar e, e para que usar, porque daí como usar e para que usar, você tem que andar colado. Não adianta eu saber usar e, e para quê? Para construir essa hegemonia social que a educação também ajuda a construir numa sociedade é, que ela reproduz o sistema capitalista, é para isso que a educação vai ajudar, quer a criança, se é apropriar daquela tecnologia, o professor é daquela tecnologia para apresentar conhecimentos que reproduza e sustente esse status quo, é para isso que a escola é a sua função, então é um debate. Então, e são vários debates que a gente poder estar fazendo nesse momento de pandemia, a gente está fazendo porque existe uma imposição mercantil, a educação como mercadoria, tanto na pública, agora, mais ainda, com EAD, com essas parcerias público-privado, com a Google, com a Microsoft, com a Intel, é, sem trazer os, os principais atores, que é os docentes, a gestão escolar e a comunidade escolar, que é a criança, os pais, os, os avós, e quem queira discutir a educação e qual a perspectiva de educação. Eu acho que a gente está num debate que é, eu vejo que alguns grupos de pesquisa e algumas pessoas é, intelectuais de esquerda, tem um debate que coloca a EAD como uma coisa negativa no momento que nós estamos. da gente se pergunta, isso que nós estamos utilizando, que está sendo imposto para ser utilizado, é a EAD? O que é a EAD? O que seria EAD? Essa seria a substituição física do professor para colocar uma tecnologia, uma inteligência uma inteligência artificial tá? dominar conteúdo. E que tipo de conteúdo? Qual conteúdo nós estamos passando? Qual é a formação que a gente está dando? Então, esse momento seria o um momento ideal para a gente poder problematizar isso junto com o sindicato, com a POS, porque, com a Unicamp, e com os movimentos sociais, com o movimento estudantil, com os movimentos nacionais, para pensar que educação nós queremos, porque, passa a pandemia, essas tecnologias foi experimentadas, foi usada, viram um, um, um case para essas empresas que, que ajudam a colocar esses governos, né? porque uma boa parte dessas pessoas que estão apoiando esses governos com EAD também apoiaram que essa tecnologia de disseminação de mentiras, de pós-verdade, qual elegeu essa coisa que está aí, que está falando que é uma gripezinha. Então a gente tem que pensar assim, que tecnologia a gente quer? Uma tecnologia aberta, fechada, a gente tem caminhos para percorrer e esse momento poder estar sendo esse caminho. Então a gente está sendo colocado, uma imposição de ter um semestre tanto na universidade como nas escolas, como fosse normal, como a gente não pudesse perder, como a gente tivesse que colocar as questões de um currículo, que é um currículo que é, tem que ser questionado, esse currículo nacional, como foi implementado, como está sendo implementado, e se ele dá respostas, questões concretas da sociedade em transformação, não uma sociedade que tem aqui ser o suporte e da existência desse sistema, que é um sistema de injustiça, de opressão, de destruição do meio ambiente, de destruição da vida e que quem mais sofre é uma população que foi raptada, foi trazida para cá em situação de escravidão e que ainda, né, amanhã tem um ato muito importante que a gente pode discutir ele profundamente, sim ou não, da forma como está sendo feito. ter minha opinião, vem ao caso desse dessa, desse debate aqui, mas assim, pensa que hoje a gente está numa discussão que a gente tem as tecnologias, mas como a gente usa essas tecnologias? A gente nega elas e a gente deixa o mercado, elas se apropriar porque o mercado produz essas tecnologias? Não, não é o mercado, é o trabalhador que produz essa tecnologia que não tem noção do tamanho do seu meio de produzir essas tecnologias, porque é segmentado esse conhecimento tecnológico. E como fazer esses trabalhadores ter acesso a esses conhecimento a partir da escola, a partir das universidades, como instrumento de transformação social. Esse é o momento que a gente está discutindo isso, pelo menos no meu ponto de vista, assim. E não estava assim, ah, a gente ia é contra todas as tecnologias que foi colocado pelo MEC, pela Unicamp, em AD. Não, a gente pode aceitar usar essas tecnologias para discutir outra coisa não para normalizar a situação que a gente está vivendo. Então, são essas questões assim, que eu acho importante estar tá colocando aqui para a gente poder abrir o um diálogo. No... Eu quis fazer uma fala muito mais aberta, de vez, apresentar um monte de dados, que tem vários dados, e depois posso é, disponibilizar esses dados para todo mundo, que é, é a questão, a gente está incluindo ou está excluindo as pessoas a partir do momento que a gente não pensa o que é a tecnologia, e como essa tecnologia ela está sendo colocada hoje na educação, e que tipo de educação a gente está colocando, e quais as condições de trabalho das professoras, dos professores, dos gestores, seja escola pública ou privada, e quais as condições reais dessa crianças desse tipo de crianças, né, não tem só tipo, e das famílias, né nessa condição totalmente contextual. Bom, Robson, você tocou em bastante pontos aqui, e eu eu me sinto contemplada. Eu iniciei falando que eu não sabia se era... Eu não sabia se era a mesma posição que a sua, mas, enfim, eu vejo que a gente está tá alinhado. Assim. É, veja, por exemplo, você falou de duas coisas aí. O Paulo Mariante está falando boa noite, ah, ótima discussão. Bom. Parabéns. Obrigada, Mariante. É, então, você, por exemplo, a, essa, essa questão, né? quando... O próprio título né, do, da, da temática de hoje fala lá, lá no final, né? Inclusão ou exclusão educacional, né? Essa é uma, é uma das, das questões. Porque assim, tanto do ponto de vista do próprio profissional, como você disse, que não teve a formação, né? afinal de contas, eu estou falando de professoras mesmo do ensino básico, né? ali das uhum. primeiras séries, das séries iniciais, do ensino fundamental, é, e também da, da educação infantil. É, a Kiris Alves falou o seguinte: muito bom, Robson, muito bom, Robson. Kiris Alves de Salvador, envia-lhe um abraço. Ô, um abraço, Cris. Obrigada e abraço pela participação. Todo mundo que falou oi, boa noite no que eu não falando que ia falar boa noite, eu ia falar, fala, fala, É, ficava difícil parar. E então, porque assim, eu tenho visto, é isso, assim, os professores completamente perdidos, mas assim, perdidos por quê? Um porque eles é isso, nunca teve acesso a essas tecnologias né? é, esse, e o, o acesso que a gente teve era aquele acesso mais ali né, é, cotidiano agora o professor, ele tem inclusive, isso que, isso que você falou né, do, do trabalho, do home office hoje, ele está sendo obrigado a estender muito a sua jornada porque além, além dele ter que manunciar é, elementos, as, as tecnologias que, ele, que não é familiar ao seu cotidiano ele também tem que que, que também estendeu um tempo maior até para a preparação de aula, porque agora uhum. ele não é mais a lousa, agora não é aquele contato, aquela conversa imediata, aquele, aquela relação ali do dia a dia, ele vai ter que fazer isso através de um equipamento que ele nunca utilizou, né? E aí vem as condições de trabalho, porque os governos não têm é, garantido essas condições de trabalho, assim as plataformas, o, o uso, até mesmo a internet, os professores têm que usar a internet, que às vezes são suas, que não são, talvez, internets né, tão é, boas, qualificadas, para poder fazer esse, esse trabalho. Aí a gente vai para as famílias. Gente, quem é aluno, professor de escola pública, a gente sabe muito bem que a gente tem ali né, uma... uma... Uma variedade ali de, de famílias, né? umas que são é, mais, que têm que tem uma situação econômica mais precária, e outras podem ter um acesso melhor, mas enfim, a gente tem uma dificuldade e isso pode causar muita exclusão. Essa, né, é, realmente, assim, não se tem uma preocupação de atingir com qualidade todos esses alunos, o que a gente vê é uma imposição, uma preocupação excessiva com, a, com o ano letivo numa situação que a gente sabe que a gente não sabe nem, nem o que vai ser esse ano, né? A gente nós temos nós estamos aí, né? Vivendo como você mesmo disse. Segunda-feira ainda vai começar a abrir, né? Oficialmente, ou, ou seja, hoje apareceu uma foto para gente do centro de Campinas que o centro de Campinas tava cheio de gente andando, enfim. Que isso pode explodir mais, que isso pode se estender mais ainda. Toda essa, essa situação da, da pandemia que também pode retardar o, o retorno. Enfim, e essa preocupação excessiva com o calendário, com, sendo que as famílias, muitas delas, estão com, com, com problemas econômicos graves, situações assim, de desemprego grave. Né? E, e para concluir, você falou aí né, de, um, de, um, de uma história né, de um avô. Eu tô, eu tô na casa da minha irmã, né? Nesse período aqui de quarentena que eu tô isolada junto com ela, né? Minha filha é da área da saúde, minha filha expulsou da minha casa, né? Uhum. Pra não ter contato, enfim, minha irmã também precisou e eu, eu vim pra cá. E ela tem uma amiga, eu fiquei sabendo, a minha irmã tem uma amiga que é uma senhora, né? Vó, e que ficava com o neto. Aí, porque ela não consegue é, acessar a plataforma, ela não consegue entendeu? É, enfim, acompanhar ali o, o trabalho pedagógico que é feito pela, pela plataforma, tiveram que retirar o neto dela, colocaram na casa da outra avó, olha só a situação. Isso uhum. daí né, é uma questão, ainda, mas assim, tem outros que não conseguem mesmo, como você disse, assim, como que o avô vai, né, enfim. Isso são tu, tudo questões, questões que parecem que ampliam mais a nossa angústia, ampliam mais todo esse processo difícil que a gente está tá passando. Só queria registrar isso, porque você falou e e borbulhou aqui dentro. Mas eu acho que a gente tem, que nós temos questões. Aí, se você quiser, eu, eu passo as questões e você já faz o um comentário aí. Temos tá questões? Bom. A Wanda Conte falou o seguinte, assistindo e lembrei especialmente de você, dia 1 um dos seis. Robson, parabéns. Ai, foi seu aniversário. Obrigado, Wanda. Robson. Foi seu foi ah, aniversário. Parabéns. Obrigado, Wandinha. <risos> Saudade. Obrigada, Wanda, de, de ter nos lembrado aqui. Aí ela pergunta assim, Robson, que organismos ou entidades poderiam ser parceiros para essa discussão ou reflexão em vista de avançar? Deixa eu colocar mais uma questão, porque aí você responde as duas. Tá bem? O Clodoaldo Francisco. Boa noite, Clodoaldo. Tudo bem? O Clodoaldo fala o seguinte... Boa noite, Clodoaldo. Está decidido se o Enem foi prorrogado mesmo? Pois a diferença entre as crianças da classe média e alta com acessos à tecnologia é brutal em relação às crianças pobres, que não possuem os mesmos acessos às tecnologias de, de informação? É a pergunta do, do Clodo Alto. Se você quiser responder já. Ah, o Matheus, Matheus Alvino, também está aqui acompanhando. Boa noite, Matheus. Fala o seguinte, discussão muito importante. Parabéns, Guido e Robson. Obrigada, Matheus. Obrigado, Matheus. Acompanhando o nosso da APG, eu também sou membro da APG da Unicamp, né? É, eu acho, assim, da, das da colocação da Wanda, é, o espaço primordial desse debate, desde o início, é a categoria, em parceria com outros espaços, com a universidade, com o sindicato, para pensar como avançar, se a categoria não está organizada, não está debatendo o seu local de trabalho, não está tendo espaço de debate, pouco será o espaço externo dialogando em função da categoria. Eu trago é, o estudo, experiência que eu estou vivenciando na universidade, são parceiros na discussão, mas se a categoria não tem esse espaço dentro da sua escola, dentro do seu conselho escolar, junto com as crianças, junto com a sua comunidade, discutindo isso, porque deveria estar implicado no, no programa, no projeto político-pedagógico da escola, pensando em tecnologia, pensando nessa situação, e às vezes a gente não refletir só no momento que acontece a coisa, mas anterior, né, se fazer projeções. Então a gente tem Campinas já experiências que é um problema que a gente também tem de governos, né? Muda de governo, tem muitos programas que acaba sendo descontinuado pelo governo seguinte. Por estudo é, sobre educação e tecnologia, a gente teve experiência muito interessante em Campinas bem antes, num programa nacional chamado aqui, o programa municipal, eu chamaria Eureka, que foi de uma professora ligada à universidade, da faculdade de educação, que desenvolvia a questão de capacitação e formação de vários multiplicadores professores da rede pública no uso de tecnologia de computadores naquele momento. Então, a gente teve uma experiência. E foi bem antes da organização nacional, né, do, do programa de educação e, e o computador, né? E a gente teve aqui o, o NTE, agora tá o TransferoTEP, né? A questão da formação continuada pensando em Campinas, né? Então a gente teve vários espaços que poderia ter ampliado essa discussão e às vezes a, a discussão acaba ficando com os especialistas, que não é bom ficar só com os especialistas. Daí fica só uma decisão burocrática, uma decisão de cima para baixo. Então o espaço adequado. Para isso, para essa situação, é cada trabalhador, cada trabalhador da educação, seja ele, professor, professora, servente, coordenação pedagógica, direção, mas as crianças. Daí a gente vai pensar em situações, qual tipo de situação, como incluir as crianças, porque a gente tem uma particularidade da educação infantil para o fundamental 1 e 2, ensino médio. O fundamental 1 e 2. E o médio já tem um grêmio. Então, assim como o grêmio organizado junto com os seus estudantes, com a sua organização própria, independente, autônoma, discutindo esse problema, dialogando com outras categorias da escola, isso sendo levado para o seu espaço adequado, se fosse respeitado a, os espaços adequados, os espaços de assembleia fossem respeitados pela Secretaria de Educação. Né? E os planos municipais, onde a gente leva nossas proposições de melhoria da educação. A gente tem um plano municipal, a gente tem um plano estadual e nacional, como está isso? E não podemos é, tirar esse debate também, é, descolar ele de um debate anterior, congelamento, contingenciamento do investimento em educação que foi feito no Temer, pós-golpe da Dilma. Então, nós temos um monte de debate que as categorias poderiam estar discutindo nesse momento, junto e articulando com a questão da tecnologia, pensando que outras pandemias poderão vir. E como a gente vai estar preparado para essas outras? E o que a gente não pode deixar, eu acho que é uma preocupação nossa dentro da Unicamp, que essas soluções inovadoras possam ser usadas como instrumento antigreve, no momento que a categoria se organiza para lutar por direito, e a greve é o último instrumento que a gente utiliza para lutar por direito. Quando falha todos os espaços de diálogo, é a única forma de uso governo, de a gestão escolar, a secretaria escolar ou a reitoria escutar, nós é usando greve, então é perigoso você usar essas tecnologias de ser para um bem maior ser utilizado tá, impor vontade de agendas políticas que não é a nossa agenda então assim, eu não sei se eu respondi a questão da banda, mas eu acho nessa perspectiva é, tem que ser discutido cada local porque existe cada particularidade cada escola, cada forma de organização da, da escola da participação local é muito importante os pais não só os professores, a gestão escolar, as crianças, mas as famílias também discutiu E também colocar ah, que escola nós queremos. É uma escola de reprodução dessa classe social, é uma escola que supere para a dignidade, para uma perspectiva de justiça social, de outra humanização. Então é um pouquinho nesse caminho assim que eu acho que dá para pensar outros espaços e pensar em superação, que não seja reprodução do capitalismo, no meu ponto de vista até alguns que achar o outro, pode ser para o <risos> Ah, legal, legal. E a, a pergunta da do, do, do, do Então, assim, a, com a suspensão do Enem, é, ele foi jogado, assim, ele foi cancelado de ser feito em novembro, que bateria junto com o vestibular das paulistas, do estado de São Paulo, especificamente qual, qual a USP, e foi jogar para dezembro ou janeiro ainda. Eu não vi se ainda se concretizou, se ia ser assim no final de dezembro e janeiro. Mas como a gente está vivendo uma situação que é muito é, fluida, no momento que a gente não tem certeza de nada, mesmo que a certeza que é dada, né? amanhã pode ser superada com informações tristes, hoje está batendo 1.500, amanhã pode estar tá batendo 2.000 óbitos, e pode mudar toda a realidade, então a gente, a gente pode só fazer apontamento de projeções, a gente não pode ter certeza se vai dar certo isso. Pelo menos, assim, foi transferido, basicamente, para dezembro e janeiro, o Enem. E o debate interno, menos assim, vou pegar mais a Unicamp, onde eu estudo, onde eu tenho condição de falar, por participar do conselho universitário, e participar da APG e, e, e de outros segmentos lá dentro da universidade. A, a universidade já saiu uma, uma matéria, não sei se vocês acompanharam, já saiu nos jornais e também está no site da Unicamp. O vestibular desse ano foi cancelado, vai ser feito o ano que vem levando em consideração a questão da pandemia, das condições sanitárias, da questão do Enem, então, basicamente, de uma comissão qual eu faço parte, a gente vai ter uma reunião com o presidente da Conveste na semana agora que entra, para discutir sobre a questão do processo de cotas, né? que parte de uma comissão que faz parte da averiguação dos cotistas, então, tem muitos debates ainda sendo feitos nos órgãos colegiados das universidades, então, pela Unicamp é ela, e eu acho que também a USP é honesto em cancelar os vestibulares esse ano em consideração a questão sanitária e a questão da mudança no Enem para não prejudicar ninguém. E, sim, com certeza, a diferenciação, se tivesse é, feito a manutenção do vestibular da forma que estava e sem levar em consideração a momentos excepcionais que nós estamos vivendo, vai gerar mais exclusão que já existe. Já está existindo exclusão eu acho que nas escolas, é, não estou diretamente ligado, mas pelos relatos que eu tenho tido com vários estudantes da pedagogia que são monitores ou já estão dando aula porque já tem outra licenciatura, já existe uma exclusão. E imagina a nossa formação como educadores, assim, eu lá com o Império, eu é, acompanho uma turma que é 50, que diminuiu, diminui para 19, para quem pode acompanhar e acompanhar uma situação precária, cai a internet, está numa.. uma atividade em casa, está fazendo a comida da família, está cuidando, às vezes só deixa o celular lá, funcionando lá, para poder estar tá pegando, está fazendo uma coisa. Então, assim, a nossa formação como futuras e futuros educadores já está sendo precária nesse momento. Imagina exigir uma condição de um processo que mexe a vida das pessoas, né? um processo no vestibular ou no vestibulinho, é um colégio técnico público, mexe a vida e, e... E gera expectativa de muita gente. Então, a gente não pode ser inconsequente como é o presidente ou como é o ministro da educação. A gente tem que ser consequente que possa garantir a máxima inclusão das pessoas dentro desse espaço, tanto na educação básica como na educação superior. Então, assim, por enquanto, a Unicamp tirou de fazer o vestibular só ano que vem e ainda está pensando a forma como fazer. Já reduziu bastante coisa, já tinha reduzido a quantidade de literatura, né? Uhum. reduzir a, a quantidade de questão de 90 para 72, se eu não me engano. Então, talvez vai pensar novas formas para pensar a melhor condição de, de acesso e, e também de condição de segurança para quem for fazer. Então, é, é, é e ainda só, só gostaria de colocar uma questão, assim, além da... existe também particularidade nas crianças da classe média. Existem muitas particularidades que a gente não vê também. O grau de ansiedade, doença psíquica está gerando não só nas nossas crianças, que já tem por várias questões, mas nas crianças da classe média, da quantidade de atividade, ansiedade, não conseguir fazer a tarefa, a atividade, porque estão dentro de um sistema de produtividade por cada meritocracia. Então, gera é. muita... Então, assim, a gente não pode descartar nenhuma criança das nossas preocupações, mesmo específica a gente foca mais no nosso povo, claro. mais focar no público, mas imagina não pode tirar do nosso foco a preocupação com as crianças da classe média que também são crianças e têm o direito à educação. Sim. E mais um dado, que saiu no jornal há pouco tempo, dois, três dias, a quantidade de filhos da classe média que estudavam nas escolas particular por eles situações, não está conseguindo manter na escola privada, está em caminho para as escolas públicas. Imagina, o problema é que nós vamos ter agora. Em dobro. Em dobro. Pois é. Pois é. Pois é. Bom, acho que a gente tem mais questões, peraí, deixa eu ver. Deixa eu ver. Tem, da Luísa Azevedo. A Luísa fala a o seguinte, fala Robson, Robson, você acha, você acha mesmo, mesmo, que, mesmo que, que se tivéssemos todos os recursos tecnológicos e acessos, ainda assim, haveria um prejuízo na qualidade, na qualidade do ensino-aprendizagem, considerando que o contato presencial, comportamento, também são trocas de conhecimento? Hum. ótima pergunta, especialmente na educação infantil. É, é onde uma a boa gente está, né? Onde eu estou? Eu não sei, eu ah, eu não sei, não sei se eu vou dar conta pensar, de ideia dessa né, pandemia, cara. Eu não sei como Nossa. eu não consigo pensar no pós-pandemia. como é que eu não... Como é que eu vou trabalhar? Velho? Não, eu, eu... Eu não tem como, né? Eu vou ter que tra... eu não ter... vai ter jeito, mas enfim. hello é, boa noite para você para todo mundo que mandou as perguntas é assim eu tenho um pensamento anterior a isso um pensamento assim é, anterior assim a o acesso da criança ao conhecimento desenvolvendo conhecimento se dá só dentro da escola é se dá em todo espaço e pensar em todo espaço que não é adequado não tem adaptações não tem acessibilidade não tem forma de incluir essas crianças e suas famílias é já tem um, um, uma situação de desigualdade educacional já no presencial anterior à pandemia. A partir do momento que pais e mães recebem valores diferenciados a partir da sua etnia e, e não tem uma redução de trabalho sem redução do salário, a gente já começa assim: a gente tem que pensar o todo, né? A gente tem que pensar assim, que a escola não dá conta sozinha, se assim, a famílias, comunidades pais e mães, avós, parentes que estão ali diretamente com a criança, seja da educação infantil ou do ensino fundamental, e até mesmo a, uma parte do médio e também da ensino superior, se não tem condição de o acompanhamento mais presencial do aprendizado. Porque a troca do conhecimento do educador, eu, assim, pensar em educação infantil, o professor da educação infantil não trabalha sozinho, ele precisa muito da cooperação do pai e da mãe, para trabalhar com ensino aprendizado daquela a criança, com desenvolvimento, com cuidado. É muito junto, é muito próximo. É o tempo e... inteiro. É o tempo inteiro. É olhando quem comeu, quem não comeu, se foi, se foi no banheiro, se não foi, Eu como fui... é que está, se está apático, se está alegre, se não. É o tempo inteiro. É uma parceria muito precisa. E se não tem essas condições, por questão da, do sistema social que a gente vive, que impõe ter que trabalhar... E, e um trabalho ou em situação precária, que recebe muito mal, tem que pegar uma condição pública, que deveria ser de qualidade, é daquele jeito, que não se conhece aqui em Campinas, como que é para o povo. Então, a gente já está partindo de uma situação de desigualdade de condição. A gente pode ter direitos de acesso, mas a, a, a igualdade de condição para poder ter uma educação pública de qualidade, ela era anterior. Então, ela é anterior. Tem que ter condição que a criança de ter todos os acessos que uma criança é da mesma idade, que viva numa habitação de qualidade, que tenha uma dignidade, que tenha acesso ao teatro, ao cinema, à cultura, à livre, ao pai, à mãe, que acompanhe ele, que desenvolva outras atividades, que possa viajar, que possa ter uma boa alimentação, que tenha uma situação de saneamento básico. Se a partir do momento que essa criança ela tem as mesmas condições dessa outra criança, talvez hoje, com acesso à tecnologia, e aí a gente tem que pensar assim no passado, pensar alguns governos atrás, existia um projeto político, que tinha uma proposta política, que invertia a prioridade, então a gente deveria ter uma infraestrutura tecnológica, uma política de banda larga, acesso tecnológico para todas essas pessoas, hoje, em mesma condição, vamos pegar aqui em Campinas, Pegando um prefeito anterior ao Jonas e anterior ao outro, também que foi o Serafim. o Hélio, quando ele começa a implementar a cidade digital, ele começa pela parte da burguesia. Eu, eu me lembro que eu em várias questões de debate, porque eu antes de entrar na educação, eu fazia parte do movimento de cultura livre, software livre, e a gente questionava a questão, junto com antes... É, com CDI Campinas, agora a minha cidade, muita gente que é do CDI da minha cidade, André, Bordeão, a Helena, várias outras pessoas, sobre a questão de conectividade e acesso à inclusão digital dessas populações. Né? Então, onde começa o prefeito pensar a, a conexão, o acesso, a banda larga, a Wi-Fi? No Cambuí. Eu não entendi. Pessoalmente, eu não entendi. O primeiro projeto piloto foi no Cambuí de vencer num terminal. Ah, não dá para levar lá para que a é região lá do Campo Grande, de Ouro Verde, ou a região da Parecidinha, Paranchê. Ah, mas vamos colocar nos terminais que tem um fluxo dessa população começa a ter acesso a essa tecnologia. Não, começou no Cambuí, no centro de conversões Então, aqui a política, para quem mais precisa, não é para quem mais precisava, né? Então, gente começa toda uma distorção política, de programas de ação política, que só foi atrasando, daí, pensando nessa questão que você colocou, só foi atrasando a gente ter uma condição de minimamente de estrutura que desse a condição de igualdade de acesso com a tecnologia, se a gente tivesse, naquele momento, no passado, hoje, tivesse bem estruturado, a gente estaria vivendo outra condição, se a gente tivesse tido, também naquele momento, no passado, uma formação, um acompanhamento, programas que fossem reavaliados, visse aonde estava indo os recursos públicos, então, tem toda uma discussão de transparência, que nunca foi feito. a gente tem todo um problema político, um país que não surgiu agora com Bolsonaro, né, surge, surge, com um golpe, Sim. Sim. e se for recuar mais atrás, surge em 2013, não estou jogando que aquilo ali é da direita hoje, mas surge também com responsabilidade nossa também. A gente pode tirar a nossa responsabilidade política de tudo isso. Nós, daí quando eu falo nós, assim, a esquerda e uma parte que não faz autocrítica, né? Que está aí errando aí até hoje, mas isso aí não é, não é o debate de hoje, mas assim, eu acho que se lá no passado, tem uns 20 anos atrás, que a gente tinha condições materiais tinha condição de fazer o que precisava ser feito, a gente não conseguiu fazer por lobby, por acordo, hoje vai estar tá mais difícil. Eu não estou não perdendo minha esperança que a gente não consiga, mas é mais difícil, vai ser mais, vai ser mais doído, mas a gente tem que fazer. A gente tem que fazer, que essas crianças que estão hoje sendo prejudicada pela situação da pandemia, e para uma necessidade no currículo, ou numa garantia que a, o ano letivo, ele não tenha que reiniciar do zero esse ano, cabe prejudicar essas crianças, está prejudicando essas crianças e suas famílias. A gente não vai estar no mesmo pé de igualdade a partir do ano que vem, para reduzir essa desigualdade que a gente está gerando muita exclusão agora, tanto no nível infantil, pensando em modalidade infantil ao fundamental, ao médio, a gente vai ter uma desigualdade muito crescente também de acesso à universidade. Infelizmente, mas a gente tem que tentar pensar de forma criativa, e rápidas, nesse momento, qual a forma de minimizar isso? Eu acho que é na, na questão da política da redução do dano. O dano existe. Bom, vamos ler só mais uma perguntinha da Adriana? Oi, Robson. É, oi, Adriana. tudo é país... bem. <risos> Adriana Neves. É, oi, Robson. Como os países desenvolvidos estão atuando na área educa educacional durante esse período de pandemia? Os problemas encontrados por esses países são semelhantes ao que encontramos no Brasil? Quais as diferenças? Obrigada. Obrigada, Adriana, pela pergunta. Obrigado, Adriana, pela pergunta mesmo. Eu acho que é bem interessante. A gente vai pensar assim, em países né, desenvolvidos e, e várias formas de desenvolvimento que tem esses países. Vou pensar da Alemanha à Itália, tem uma condição totalmente diferente do Brasil, mas também tem diferenças entre esses países europeus, onde começou todo o processo, primeiro, da suspensão das atividades, de um isolamento mais duro, né, controlado, acompanhado, até alguns países com força de segurança, né, para garantir mesmo o né, isolamento, e, e, e muitos desses países desenvolvidos, não teve dúvida. Primeiro, é a segurança dessas crianças, dessas famílias, em primeiro lugar. Até os governos de direita, da Europa. Eles sabe muito bem qual é o impacto de vida para eles. no um futuro próximo, pensando na questão demo, demográfica, tem o Matheus aí que é da demografia, é, que pode depois colaborar com esse debate. Então, assim, vou pegar um exemplo de países assim, que eu tenho amigos meus que vivem na França, na Itália, no Japão, é, nos Estados Unidos, mostrar mandaram é, artigos como estava sendo feito isso. Então, as condições... Totalmente diferente da nossa. Primeiro, teve um reconhecimento que existia uma crise sanitária. Esse é o primeiro ponto do governo, que está preocupado com o seu povo. Teve um reconhecimento da ciência como uma forma de ajudar a solucionar o problema, não o negacionismo que nós temos aqui no país, né? que a gente tem do governo. Então, nega a ciência e nega que existe uma crise sanitária. Então, a gente já tem esse problema. E, em nenhum momento, esses governos, seja de esquerda ou de direita, na, na Europa, que eu acompanhei alguns artigos, jornal e, e relatos de amigos, pensou em impor que a população pagasse a dívida com capital. Jogou dinheiro, jogou dinheiro na população, para a população ficar em casa. Investir dinheiro na população para ficar em casa, para comer, para beber. Tipo assim, investiu em questão econômica, para não gerar mais crise, mais recessão, que já vai acontecer independente, se houvesse a, a pandemia. Vai acontecer, pode ser uma magnitude maior para um, menor para outro, mas vai acontecer porque faz parte da crise do capitalismo, que é constante, né? E cíclica. Então, minha amiga que é da Itália, que está na Itália, Brasília foi para a Itália, chegou exatamente na Itália, uma semana, logo começou a ter o isolamento por causa da pandemia e aquele monte de, de mortes que a gente viu, isolamento e, e, e a, recebeu basicamente um recurso como fosse um bolsa família nosso né um, uma renda cidadã que, que aqui no Brasil ainda nós estamos tendo problema né foi é aprovado né um valor uhum. que não é suficiente mas já é um valor maior que aquilo que o presidente queria né e ao mesmo tempo é, a gente sabe que está acontecendo alguns problemas né de chegar realmente nas pessoas que mais precisam né e agora chega com um discurso de empréstimo mais um absurdo, né? Uhum. Então, assim, não teve dúvida, isso aí é, já dá uma diferença muito grande de nós, pensando nesses países. E alguns pa países que estão tá tendo algumas retomadas, tem até um vídeo da, da China que eu acho que é o um protocolo é, é absurdo. Pensar aqui é um protocolo que eu acho que já assistiu, que é a criança chega na escola chinesa, é recebida lá pelo mediador da escola, vai passar por um circuito de protocolos para poder entrar na escola e estar tá em condição de estar tá naquela escola naquele dia. A gente não tem essa condição. E muito menos está sendo pensado, investido nessas questões, a partir do momento que você abre o discurso para a flexibilização do comércio, como se fosse salvar a economia do Brasil. Não vai. Então, a gente tem essa questão educacional nesses países, que também já viveram outras situações, só para não alongar muito aqui minha fala, de crises muito maiores, com guerra, guerras mundiais, com outros tipos de situações, não que a gente não tenha vivido em outros passados, né? mas lá é o negócio foi muito mais pesado, então eles levam muito mais a sério, então a ciência para eles é, também é muito, eles levam muito a sério. E a questão de investir recursos, jogar recursos na população, eles também levam muito a sério, que é uma forma de sair de uma recessão. E, e até mesmo para os imigrantes, e existe problema, não vou falar que não existe problema, não está tendo problema lá, mas assim, pensando em a gente... Nas condições que nós estamos, se a gente tivesse feito isso aí no passado, não que não dê para fazer agora, tem que fazer seriamente pelos governos. Mas é, eu acho que a gente está numa situação muito desigual e eu acho que a gente vai, O pico nosso está subindo, está tá apontando para cima, né? a curva está apontando para cima. E, infelizmente, tá é, muitos governantes que estão querendo flexibilizar, entender que não foi a melhor decisão, infelizmente vai ter muita morte. Infelizmente. De repente, não é o parente deles, né, mais próximo. É parente nosso, um amigo. A gente tem visto nas redes sociais. Eu acho que desde que começou, eu, eu, eu, quase todo dia eu estou mandando meus sentimentos para muita gente. Todo dia eu mando meus sentimentos para muita gente. Antes, quando estava mais para uma camada social, que trouxe, acabou pegando... Também não é responsabilidade da classe média ter ido para fora, ter trazido porque também não sabia. Agora está... Em todas as camadas. Então, e quem mais sofre é quem mais precisa de políticas públicas que não está tendo. Ou está sendo insuficiente. É essa é a nossa diferença. Não está saindo o seu áudio, Guida? Eu, fiquei, eu deixei a muda, porque estava fazendo barulhinho. Então, é... então. Eu não sei a gente se você respondi também que... essa pergunta. Desculpa, que a Não, minha respondeu pergunta. sim, tá? Então, claro. Respondeu. Bom, Robson, a gente vai ter que indo aí para os finalmente porque o pessoal está falando que está caindo um toro, aí está com medo de cair, a nossa conexão vai é cair. Então, a gente vai tentar terminar, vamos ver se a gente consegue. Bom, é, antes de, de terminar, eu queria agradecer as pessoas né, que acompanharam aqui a gente, bastante pessoas acompanhadas, deixaram comentário, é, deram o seu boa noite, companheiras e companheiros que nos seguem, que têm interesse nesse debate, né? Agradecer ao Robson Sampaio né, por ter estado aqui, um companheiraço nosso, foi um debate bastante importante, então quero agradecer é, o Sérgio, Daniel, Donizete, Achille, o Tiago, Tulé, que está sempre aqui com a gente, o Março, o Cris, o Martins, o Antônio, o Fábio Riza, Matilde, Sueli, a Valéria, a Adriana Neves, a Valdira, a Maraísa o Adriano Bueno, deixa eu ver se eu esqueci mais, tem mais gente aqui, Denise, falou boa noite, falou que tá com saudade boa de você, a Silene Araújo, é, a Daniela Caetano, Matheus, Paulo Mariante, a, a Cris, a Adriana, a Conte, enfim, várias pessoas que estão aqui, que eu não consegui falar todo mundo, porque às vezes a gente vai rolando aqui, o negócio some, né? Agradecer o pessoal que participou até agora. Enfim, você quer fazer as suas considerações finais? Eu só vou depois passar o um recadinho final, se você quiser. Ah, tá. Gostaria de agradecer pelo convite, eu acho que é, muitas pessoas me veem assim, mais atrás de uma câmera, né? tirando foto nos atos, Já. nas mobilizações, ou fazendo divulgação. As fotos maravilhosas que você faz. Obrigado. <risos> E às vezes, assim, eu fico assim, com... sou tímido, mesmo que não pareça, tu me conhece, sou muito de falar e tal, tá? com as pessoas assim. Você é intimidado, você não é tímido, você não nasceu tímido. <risos> da... Daí, uh, tem escutado muitos debates muito pertinentes sobre essa temática, e eu achava muito importante estar colocando em alguns pontos, mas acaba sendo mais de forma geral, assim, tem dados, assim, tem uma pesquisa certa sendo produzida sobre EAD, eu gostaria de destacar que o que está sendo falado sobre a AD não é a AD, o que está sendo um imposto, é, o, é, é uma é uma visão mercantil, de mercantilizar a vida e a educação, que a gente não concorda, quem pensa em tecnologia e educação não concorda com a forma que está sendo feito A gente não concorda a não forma é. de impor um calendário um tempo excepcional que não deveria estar sendo imposto. A gente não concorda que não fosse, nesse momento do espaço educativo, não fosse a vida sendo dialogada. Então, eu acho que é isso que eu gostaria de estar contribuindo aqui para o debate, da importância desse debate, e, e saber que tinha teve, tá ainda, vários companheiros companheiras aí acompanhando, e outras pessoas que eu não conhecia. É um, é um debate ainda que não tem uma, primeiro assim, dentro do campo da educação, não é um debate que, podemos dizer assim, ah tem esse caminho, essa forma certo vai sim, para cá, para lá porque a gente é tão diverso no campo da educação, a gente, todas nós é, somos pensadores e tem um projeto de educação na cabeça, e quando não abre esse espaço para a gente poder dialogar com é o projeto que a gente acredita para uma formação humana, vem essa, essa ideia desses projetos prontos, moldados como um, uma latinha de conserva que todo mundo vai gostar e a gente não está gostando. É isso que a gente quer falar. A gente não está gostando, não é dessa forma. Tem que ser respeitado as particularidades, as condições, as limitações de cada ser humano. Tem que ser investido recurso na educação, nas condições de vida da população, para poder ter uma educação de qualidade, independente da sua etnia, do seu gênero. Então, é isso que eu gostaria de deixar com palavras finais. E obrigado, eu. muito obrigado muito contente de poder estar participando, estar tá na roda com a Guida, companheira muito caríssima, assim, que eu tenho o maior carinho. Todas as pessoas que são ligadas ao de qual a Guida participem, eu tenho a maior consideração e respeito. Então, fiquei muito feliz de ter sido convidado, pelo Daniel. Obrigada, Obrigada Robson. Robson. Robson. Bom, antes, Bom, de, antes terminar, de terminar, eu quero dedicar esse programa de hoje, né, o Altas Rodas de hoje, que foi esse tema sobre educação, tecnologia, né, enfim, se esse momento está sendo um momento de inclusão ou de, ou de exclusão educacional, eu quero dedicar esse programa ao Dia Nacional de Luta em Defesa dos Servidores Públicos e do Serviço Público, que foi ontem, dia 5 de junho, né? É, dizer que a luta dos servidores e a luta do serviço público, ela se faz mais necessária do que nunca, né? Nesse, como o Robson falou, muita coisa está acontecendo hoje nesse período de pandemia. A gente já sabia que a gente já vinha vindo de uma crise né, muito intensa, uma crise econômica que não foi resolvida desde 2008, né, e agora ela se agravou com a pandemia né, da, da Covid-19. E são esses servidores públicos municipais que são aqueles que vão efetivar, né, que vão. É, atender a população sofredora, a, a população que mais necessita, né, que precisa do Estado nesse momento. Né? Então, quando você luta pelos servidores públicos, quando você faz a luta do serviço público, você está fazendo a luta contra o Estado mínimo, contra essa política econômica ultraliberal que está sendo imposta aqui, no Brasil, você faz a luta contra a Emenda Constitucional 95, essa que o Robson falou, que retirou de, é, recursos da, da saúde, que retirou recursos da educação, e somos nós hoje aqui no, né, no chão do nosso município, no chão da nossa cidade, que estamos tendo muita dificuldade de atender essa população que está sendo vítima hoje, né, as maiores vítimas de todo esse momento é, que a gente está sofrendo agora de de pandemia, porque para enfrentar essa crise sanitária, não são só medidas né, no, no campo da saúde pública que a gente precisa, a gente precisa, sim, de medidas sociais, de medidas econômicas, como o Robson mesmo falou, né, de países aí, de, de exemplo, de países que socorreram a sua população, né, com, enfim, com recursos, para que as pessoas pudessem ficar em casa, tivesse condições de fazer isolamento social, não viesse ser obrigados a sair do isolamento social para não aumentar o contágio. E é o servidor público hoje que está sofrendo, que está atendendo hoje no Hospital Marugat, que está com 100% dos seus leitos ocupados, sobre né? leitos de UTI. É o do Hospital Ouro Verde, que está 100% dos seus leitos ocupados. De hospital conveniados, como o da PUC, que também está com 100% dos seus leitos ocupados. Do próprio Hospital da Unicamp, que está 100% dos seus leitos ocupados. Então, são esses trabalhadores que também estão adoecendo no enfrentamento dessa doença, por isso que fazer a luta do serviço público e dos servidores públicos é fazer a luta contra o Estado mínimo, né, fazer a luta por políticas públicas que venham socorrer aqueles que mais precisam, então eu como servidora pública não poderia deixar de fazer, né, essa, esse registro aqui, vivo o serviço público, vivo os servidores públicos municipais, tem compromisso, né, com essa população Sofredora, com a população trabalhadora, com as mulheres, com as mulheres negras, né? com as mulheres que cuidam das suas casas, dos seus filhos, enfim, é isso. E eu quero mais uma vez agradecer ao Robson, tá? agradecer quem, quem, a, quem construiu toda essa live aqui com a gente, que é a Fabi Gonçalves, o Adriano, o Daniel, que também faz, fez aí o contato com o nosso querido Robson, agradeço muito a participação, Luiz, enfim, todos os que estão aqui com a gente na, na batalha aqui da comunicação, dialogando com todo mundo, né? É, através desses temas muito importantes, que é que enfim, que estão na, aí na hora do dia, tá bom? Bom, segunda-feira a gente tem a roda de conversa do, do CCV. Eu volto, né? Às 19 horas, a gente não tem ainda o tema, a gente está acertando ainda o tema, mas segunda-feira a roda de conversa na fanpage do CCV, tá bom? É isso, pessoal. Boa noite a todas e todos e... Fora Bolsonaro, fora Morão, fora suas políticas e, e, o e o seu governo. Se cuidem. Se cuidem, fiquem em casa.